Paz do Senhor, tudo bem? Meu nome é Ana Beatriz, esse é o canal sobre as coisas de Deus e eu quero falar sobre algo que está no meu coração há um tempo e que já fez muito parte das minhas orações e da minha história e talvez isso tenha encontro no seu coração. Você já sentiu ou sente que você tem que sacrificar algo para Deus? E você ora e fala, Senhor, faça a sua vontade. E aí, o que vem no seu coração é que você tem que abrir mão de algo que você ama muito. Seja um emprego, seja um projeto, seja um relacionamento, seja um ministério até, às vezes. Você já sentiu isso? Ou você conhece alguém que tenha sentido? Porque, na minha vida cristã, isso aconteceu algumas vezes, né? Ou eu ia orar e falava, Senhor, faça a sua vontade na minha vida. E, de repente, vinha muito claramente que eu tinha que abrir mão de algo. Ou eu orava sobre alguma coisa específica que era muito importante para mim e de repente eu sentia que todos os meus sentimentos em relação àquilo tinham sido transformados e a situação tinha sido mudada a ponto de já não ter mais como mexer que realmente aquilo tinha sido entregue ao Senhor e já não era mais parte da minha vida. Pois bem, na palavra de Deus, porque às vezes isso gera dor no nosso coração. Como assim Deus é um Deus amoroso, abençoador, que quer me dar o melhor, vai sacrificar de mim o meu sonho, ou algo que eu amo, ou o que é mais importante pra mim? É, isso não condiz com a mensagem da graça, isso não condiz com a mensagem de um Deus amoroso. Se eu tô pagando uma viagem, Deus não vai querer minha viagem, que é o momento que eu tô esperando a minha vida inteira. Se eu tenho um noivo, Deus não vai querer meu noivo, né? E assim vai. Só que eu tenho uma resposta do Senhor pra você hoje, que é uma resposta do Senhor pra mim. Né, que está na palavra do Senhor, em quatro textos que vão estar tá aqui embaixo na descrição do vídeo, como sempre. O primeiro é o caso de Abraão. É, sem entrar em partes de Ismael, nem nada, para quem sabe, Abraão era um senhor bem velhinho. E Deus vira para ele e fala assim, Abraão, eu vou te dar um filho. E você vai ser pai de nações. E Abraão... Falando, não tem jeito, porque eu tô velho minha esposa tá velha, não tem como. E eles esperam, anseiam por aquilo. O sonho deles é serem ser pais e Deus vai dar um filho chamado Isaac. E Isaac era a coisa mais importante da vida de Abraão e de Sara. Porque era o filho tão esperado, era a resposta da promessa de Deus. O próprio Deus prometeu Isaac. Às vezes, Deus fala que vai te dar algo, aí ele te dá algo e de repente você sente que ele tá tomando de volta, sabe? É como se você adotasse filhos... E orou por isso e Deus fala, não, pode adotar, você vai lá, adota e de repente fala, não, não vai ser mais pai deles. É um sentimento de, meu Deus, mas foi o próprio Deus que falou para eu fazer e agora? Pois é, às vezes a gente fala, não, vocês não têm resposta. Lá no comecinho em Gênesis já tem, porque foi isso que aconteceu com Abraão. Abraão recebeu uma promessa de Deus de que ele seria pai e de que o filho dele ia ser uma bênção, que era Isaac. E ele recebeu esse filho e de repente Deus fala, eu preciso que você sacrifique o seu filho num altar para mim. Só que Abraão, ele representa Deus, o pai, ele é o pai da fé. Ele é considerado o pilar é, da figura de um pai amoroso que creu. Então, ele obedece. Ele obedece a Deus pela fé e ele pega Isaac, que muitas vezes representa o próprio Cristo, como o príncipe, como o filho amado e como o é, sacrifício, né? E pega Isaac e vai até um lugar para realmente sacrificá-lo, matá-lo para Deus. Você fala, que é isso, gente? Como assim, por exemplo? Calma aí. Eu vou parar essa história nesse momento e vou contar as outras duas. Mais pra frente, um pouquinho, você tem a história de Ana, que era uma mulher estéreo e que tinha o um sonho de ser mãe. E ela não conseguia ser mãe, ela não conseguia ter filhos. Até que o Senhor entrega pra ela um filho chamado Samuel. Esse Samuel, ele era o filho preferido, ele era o primeiro filho, ele era o sonho da vida dela, uma mulher que tenta ter filhos, é uma mulher que, que tem esse sonho, que ela busca aquilo e ela chorava aos pés do Senhor desesperadamente para ser mãe. De repente ela é mãe e ela é mãe de Samuel e acontece que na Bíblia ela vai e então entrega Samuel para o templo, para os sacerdotes, para servir a Deus. Então, assim que ela tem o filho dela, que ela tanto desejou, que ela tanto pediu, que ela tanto implorou para o Senhor, ela vai lá e entrega o filho dela para Deus. Não vai matar igual Abraão, mas para servir a Deus, como se fosse no presbitério, assim, lá no templo. Então, ela entrega o filho dela. Pausa nessa história também. E aí, agora vem a terceira história do jovem rico. Um jovem rico que já lá com Jesus, chega para Jesus e fala, Jesus, e aí, tudo bom? O que, que eu preciso fazer para ter salvação, para ter vida de Deus em mim, para desfrutar dessas bênçãos aí? E aí Jesus fala, não, cumpra os mandamentos, né, honra pai e mãe, não mata ninguém, não rouba, seja justo, enfim, fala os mandamentos. Fala, não, mas isso tudo eu já faço, o que, que eu realmente preciso fazer? Porque está faltando alguma coisa, sabe? Eu sinto que eu faço as coisas, eu sou abençoado, mas está faltando alguma coisa. E aí Jesus vira para ele e fala assim, então abre mão das suas riquezas, e aí você me segue. E aí o jovem, eu imagino que ele fez tipo assim, então, sabe, sabe, porque ele vira e fala, pois é, isso aí eu não vou conseguir fazer não. E ele não segue, porque ele não consegue abrir mão do, da riqueza dele. E aí é aquela famosa frase, que vai ter um vídeo sobre isso, acho que é o próximo, que Jesus fala, né, que é mais fácil um, um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Essa é a afirmação, você deixa pro o próximo vídeo Enfim, e aí você tem essas histórias na Bíblia Onde Deus faz uma promessa A pessoa recebe ou ela tem aquilo de mais valioso Para o jovem Henrique era as riquezas, para a Ana era Samuel Para Abraão era Isaac E eles têm que entregar isso para o Senhor e às vezes o seu Isaac hoje é o seu emprego, às vezes o seu Isaac hoje é o seu relacionamento, o seu Isaac hoje é um ministério que você tá fazendo com o próprio braço, às vezes o seu Samuel hoje é uma amizade que não te agrega, que não te edifica, às vezes a, as suas riquezas hoje são suas próprias riquezas, né? Você não consegue abrir mão, você não consegue nem dar dízimo de tanto que você é apaixonado por isso. E... E às vezes, assim, na minha vida, isso já foi de tudo. <risos> já foi estudo, já foi projeto, já foi relacionamento, já foi noivo, já foi tudo. E quando eu cheguei diante do Senhor, eu, Ana Beatriz, e falei, Deus, como assim? Eu orei, eu te pedi, eu te perguntei, o Senhor falou que eu podia ir, o Senhor falou que era presente seu, o Senhor falou que era promessa sua sendo entregue pra mim, agora eu tenho que abrir mão, eu tenho que sacrificar, o Senhor quer de volta, eu tenho que te entregar isso? Como assim, por exemplo? Sabe qual foi a resposta do Espírito Santo no meu coração? A mesma resposta dessas três histórias que eu te contei, que forma a quarta história. Deus vira pro meu coração, <risos> dilacerado, e já fala assim, eu não poupei meu filho por você. Nossa, velho, isso acabou comigo. E é verdade. A, a quarta história da palavra de Deus é que o Senhor, por amor, abriu mão e deu seu filho unigênito, ou seja, o seu filho único, preferido, predileto. O Samuel dele, o Isaac dele, as riquezas dele. Para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o próprio Deus abriu mão do que era mais precioso para ele, que era Jesus. Para que a gente pudesse ter acesso a grandes coisas, a novidade de vida, a salvação. Agora eu volto na história de Abraão. Quando ele realmente vai lá pegar o cutelo para dar na cabeça do próprio filho. Eu tenho certeza que ele devia estar muito... Sei lá como é que estava o coração de Ural naquela hora. Então, um anjo grita e fala, para. E um cordeiro aparece, amaranhado nos espinhos. E eu acho isso incrível, pode ser que eu chore. Porque em algumas versões dessa passagem na Bíblia, dá a entender que o cordeiro estava preso por espinhos na cabeça. Cara, ninguém tira da minha cabeça que Jesus estava se revelando ali como aquele que teria uma coroa de espinhos e aquele que seria colocado como sacrifício no lugar de todos os Isaacs, sabe, no lugar de todas as, as tristezas, de todos os problemas. Então, é, Abraão tem o punho segurado e aí ele não mata o próprio filho, não sacrifica, e aí ele desamarra Isaac, vai lá, pega o cordeiro que Deus providenciou, e coloca no lugar de Isaac, então ele e Isaac fazem o sacrifício, e a partir dali, Deus atesta Abraão como sim o pai da fé. E eu te pergunto, por que ele precisava fazer isso? Porque ele era o pai da fé em Deus, ele era a visão da promessa, ele era a imagem daquilo que o próprio Deus pai faria com o seu filho, a diferença é que realmente Jesus teve que entrar na morte realmente Jesus teve que sofrer o sacrifício, realmente Jesus teve que se sentir abandonado pelo próprio pai na cruz, para que ele pudesse, então, ser aquele cordeiro que vai estar tá na frente do meu e do seu e de todos os Isaacs, sabe? Depois, um pouquinho na história de Samuel e Ana, ela entrega Samuel ao serviço, Samuel se torna um dos maiores profetas da palavra de Deus, ele molda o cenário espiritual daquele tempo, e Ana, depois que entrega então o primeiro filho, que, diga-se de passagem, tem uma vida maravilhosa com o Senhor, ela é mãe de vários outros. Às vezes, você não consegue abrir mão de um trabalho, de um projetinho, de uma amizadezinha, de um relacionamentozinho, porque você pensa que aquilo é tudo que você pode ter, que aquilo é o melhor dos mundos, mas não é. Uma vez que você entrega isso para o Senhor, se for da vontade dele e sacrifica ao pai, outras coisas melhores e maiores virão. Não estou dizendo que os outros filhos de Ana é, substituíam Samuel. Mas Samuel viveu bem, feliz, servindo a Deus e honrando a Ana. Mas ela ainda teve a oportunidade de ter mais milagres e mais filhos para uma mulher que era estéreo. E aí muitas vezes você está estéreo, estéreo de criatividade, estéreo de prosperidade, e Deus está falando, isso aqui... Entrega em fé que o meu cordeiro, aquele da, da coroa, vai aparecer pra você. E aí, o meu Jesus, que eu também entreguei, que eu também sacrifiquei por amor a você, ele vai tomar o lugar do seu sacrifício. E aí, onde havia pecado, vai ter graça. Onde havia dor, vai ter alegria. Onde havia tristeza, vai ter amor. E aí você fala, não, mas eu não consigo, não dá, não, não vai rolar. E aí, você entra na história do jovem rico que infelizmente perdeu a oportunidade de andar com Cristo, de receber muito mais do que as riquezas dele poderiam dar. Porque você vai estar tão apaixonado com aquilo que é a primeira coisa da sua vida, que você vai deixar de experimentar novidade, experimentar grandeza, experimentar profundeza, sabe? É, o jovem Henrique, ele nos ensina algo muito maravilhoso. Às vezes você está tendo a oportunidade clara de receber do Senhor o que ele tem para você. Mas você olha mais porque você já tem conforto do que o que você espera no Senhor. Só que a palavra de Deus fala que você tem que amar a Deus em primeiro lugar. E todas as outras coisas serão acrescentadas. Então, nada pode ser maior que Deus no seu coração. Isso porque o próprio Deus, e aí sim, uma mensagem de amor e de esperança e de entendimento, entregou Jesus, que também compartilhava desse DNA divino compartilhava da pessoa do Senhor. Ele se entrega, despido de toda a glória, naquela cruz, para que nós desfrutássemos do sacrifício. Só que o final da história de Jesus não é naquela cruz morta. O final da história de Jesus é que hoje ele está assentado à direita do Senhor. Ele é o sumo sacerdote, ele é o único digno na terra, no céu, sobre a terra e sobre o céu, de tudo. Ele é o dono e proprietário desse universo. Jesus se tornou, então, aquele que tem a chave da morte, a chave da vida, o livro. Tudo de importante está na mão de Jesus. Todo o poder, todo nome, toda a honra, toda a glória foi dado para Jesus. Então, eu te pergunto. Será que esse sacrifício que o Senhor tem pedido no seu coração... Não é para que venha todo o poder, honra e glória? Não é para que venha um descanso sentado do lado do Senhor... Não é para que venha um entendimento de que maiores coisas você verá Se o seu coração estiver no lugar certo que é no Pai é, Foi isso que o Senhor trouxe no meu coração E eu acredito, honestamente Que uma vez que o Senhor toca e fala entrega Por fé você pode entregar Porque isso quer dizer que se você entrega um, ele te entrega mil de volta Esse é o nosso Deus, ele é um Deus amoroso, ele é um Deus de paz Ele é um Deus que quer abençoar, ele não é um Deus que quer te ver sofrer ele não é um Deus que quer te ver triste Ele é só um Deus que conhece toda a sua história Do começo ao fim Cada fio de cabelo seu ele conhece Então ele não vai, ele não vai Te pedir nada pra te deixar triste Ele vai te pedir algo Pra te dar algo maior e melhor E te fazer amadurecer E te fazer tomar posse Pra que quando você receba aquilo que realmente foi guardado pra você Você tenha o um maior desfrute Em alegria E valorize tudo isso E seja pra honra e glória do Senhor Amém? Que o Senhor te favoreça.